Gente, tenho aqui em mãos a obra da minha vida, o livro Graça Transformadora. Até esse momento eu não me dediquei tanto estudando, pesquisando, orando, trocando figurinha com outros mestres a nenhum outro assunto como fiz em relação ao conteúdo desse livro. São 416 páginas de um ensino lógico, teológico e cronológico da doutrina da graça começando da criação, a queda do homem, o período antes da lei, quando Deus, nas palavras de Paulo aos Gálatas, pré-anunciou o Evangelho a Abraão, depois toda a lei, tratamos de todo o Velho Testamento como uma preparação para a chegada do Evangelho, para só então né, apresentarmos e nos aprofundarmos no entendimento do que é a graça, não só no momento da conversão, mas para a caminhada na vida cristã. Eu realmente fico muito feliz de poder oferecer ao corpo de Cristo essa riqueza. Em cada Cada livro adquirido há também um curso online com 20 aulas mais de 10 horas de ensino a respeito da graça que está vindo como um presente um brinde para aqueles que adquirem mas nós temos duas versões esse que eu seguro na mão é uma edição capa dura de luxo que ele tem um propósito nós temos também a edição brochura a nossa intenção com a edição brochura é abençoar as pessoas não apenas com o conteúdo mas também facilitando a aquisição por meio de preço acessível ou seja na edição brochura, nós queremos abençoar as pessoas. O propósito dessa edição limitada de capa dura é o inverso nós estamos dando oportunidade para que as pessoas nos abençoem, abençoem o nosso ministério. Estamos num momento onde, né, precisamos ampliar toda a nossa estrutura, toda a nossa infraestrutura de trabalho, de logística, tanto de produção de conteúdo, como em relação, né, ao trabalho de distribuição dos livros, estamos indo para um galpão que exige reforma e adequações. Então, nós fizemos um orçamento do projeto, dividimos isso numa cota, né, imprimimos uma quantidade quantidade limitada de livros e estamos vendendo as cotas. Na verdade, é uma oportunidade que as pessoas contribuam por meio de cotas e, junto com essa contribuição, adquiram um livro. O valor dele está sendo vendido por R$ 119,90 e pode ser parcelado em até 12 vezes. Né, de nove e pouquinhos sem juros. Então, é uma forma de você poder nos ajudar, contribuir para que o Ministério, o avalho, siga crescendo, avançando e podendo fazer cada vez mais. Se você apenas quer ter acesso ao livro, né, ser abençoado pelo conteúdo, essa não é a minha recomendação, sugiro que você adquira a edição brochura. Mas se você tem condições de nos ajudar com uma ou mais cotas, eu quero dizer que essa ajuda será muito bem vinda né, estamos seguros que vamos levantar os recursos para esse desafio e desde já manifesto né, e reforço aqui, repito, minha gratidão a todos aqueles que participarem colaborando conosco. Muito obrigado, Deus te abençoe.